de homicídio no Brasil são negros e negras a cada 23 minutos um jovem negro é morto, assassinado no Brasil a marca de homicídios de negros foi de 40,2% por 100% enquanto a taxa de negros de 16% por 100 mil, segundo o império o suicídio de adolescentes negros é de 45% que brancos no país e esse ano aumentou em 12%. O feminicídio e a violência contra as mulheres atinge normalmente, as mulheres negras, 54% nos últimos anos, enquanto reduziu em 10% das mulheres brancas. Assim como a gente sabe, genocídio da população negra implementado neste país. Mas o genocídio da população negra não se dá apenas na materialidade dos nossos corpos. Se dá na negligência das críticas. Se dá na ausência da representatividade. Se dá na invisibilização das necessidades. Se dá no silenciamento das falas. Nós queremos estar nos espaços como de África até cá. A carne mais barata no mercado é a carne de leite. A, é a, a, é a, a, é a, a carne mais barata no mercado é a carne de leite. A carne mais barata no mercado é a carne de leite. A carne mais barata no mercado é a carne de leite.